Boa tarde pessoal São 16 horas e 33 minutos Dia 19 de agosto de 2015 Estamos descendo aqui a A serrinha de São Simão, hein, ó Chegando já em Santa Rita de Passa Quatro Na rodovia Ianguera, São Paulo A tarde boa, temperatura de 26 graus Essa parte da rodovia é muito bonita É uma serra bastante puxada Ela é curta, mas puxa bastante Olha que perigo, um pedaço de madeira na pista. Muita plantação de cana e açúcar nessa região. Ah, está muito boa, basilada. A Anguela é pedajada, duplicada. Mesmo sendo as faixas estreitas, é boa de andar. Valeu pessoal, um abraço. Só fazendo um testezinho aí de legenda. Vamos ver se fica bom, hein? Um abraço para todos os caminhoneiros que estão em outros países. Valeu, galera. Diário de bordo de um caminhoneiro. Jair José Pereira.